Aqui nessa mineridade toda, fora a minha própria e das pessoas que tem aqui, que tem gente de Juiz de Fora e de outros lugares que eu sei, nós mas vamos Marcelo começar é mineiro conversa. só de... de ofício, né? Marcelo? Só de ofício, eu sou filho de mineiros, meu pai e minha mãe, mas eu sou tá carioca, vendo? eu quero meu crachá. Ai, maravilha! Então a gente tá entre o Rio e Minas, tá maravilha. Olha, então eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui para vocês da Miriam e do Marcelo, não é? é a Miriam, ela é, só um minutinho, ela é doutora em História, Mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professora do Departamento de História e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em História é, da Universidade Federal de Minas Gerais, é coordenadora do Núcleo de História Oral, do Laboratório de História do Tempo Presente da o UFMG, e coordenadora do Travessia, que é o Grupo de Estudos sobre Ensino de História, e atua principalmente nas áreas de História do Brasil República, ditadura militar, história cultural, história política, e ensino de história, formação de professores. É minha super parceira aí nos debates da história oral e da história pública também. E o professor Marcelo Santos de Abreu, né, é professor da Universidade Federal de Ouro Preto, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Departamento de História, é doutor em História Social pelo programa de pós-graduação é, em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ensina nas áreas de, eh, trabalha com as áreas de ensino de História, Teoria da História e Historiografia desde 2003, e atua na pesquisa da história do regionalismo, história das comemorações, cultura de história e popularização do passado, ensino de história e historiografia. Então, com essa apresentação mais formal, eu passo a palavra, Miriam, começa, ou Marcelo, Que vocês... pode ser Miriam? Então, maravilha, agradeço, Miriam, sua presença. Ju, eu que agradeço. Tá tranquila aí? Ah, deu eco. É. É, boa tarde para todas e todos, eu que agradeço muitíssimo a possibilidade de estar aqui com vocês para essa prosa, é um prazer estar com vocês no Laboi, que é um lugar que eu tenho muito carinho, a convite da Junielle, que é uma parceira de trabalho querida e uma amiga muito querida, e na companhia do Marcelo, que é outro queridíssimo, então acho que é um presente para esse... Para mim, aqui, final de semestre, o semestre aqui acaba depois de amanhã, 2, 2020, então, o presente nesse final de semestre tenso, né, e nesses dias duros, eu acho que importantíssimo a gente manter essas nossas redes é, para continuar acreditando que isso que a gente faz tem todo sentido, né. É, queria, de princípio, lembrar aqui uma presença ausente, que é a do Matheus, né, Marcelo, que é o nosso coautor nos dois textos, no que, nos textos que foram indicados para debate, tanto comigo quanto com o Marcelo, que é nosso parceiro também, né, que não, não pôde estar aqui hoje, mas que é, é uma figura importante para essas reflexões que a gente vai trazer pelos textos e pelo diálogo. É, bom, eu queria localizar vocês, bem rápido mesmo, assim, mas queria localizar vocês com relação a que foi a produção desse texto que vocês leram, que é o é, justa Memória, eu preciso recuperar aqui o nome dele, é, só um segundo, Justa Memória do Ivo Passados Presentes Dolorosos, questões a partir da análise de interpretações sobre a ditadura militar brasileira, 1964-85, em livros didáticos de história. Trabalhávamos, é, a partir de 2003, entre 2003 e 2008, eu e o Matheus trabalhamos juntos, numa unidade da Universidade do Estado de Minas Gerais, é, que é uma universidade estadual, mas atípica, naquele momento ainda mais atípica, porque era uma universidade com três unidades efetivamente públicas, e outras que eram agregadas, que eles chamavam assim, porque eram fundações de direito privado, que haviam sido encampadas pelo Estado de Minas Gerais, mas é, em que nós tínhamos carreira pela CLT estou dizendo isso tudo pelo seguinte, nós trabalhávamos numa dessas unidades agregadas e realizávamos lá uma pesquisa com todas as dificuldades que era realizar pesquisa numa instituição com essas características, e conseguimos um financiamento com uma bolsa e montamos um grupo de pesquisa de, é, maior parte dos alunos voluntários eram uma bolsista, dos bolsistas, e é, alguns voluntários, e começamos essa pesquisa em livros didáticos, ambos trabalhávamos naquele momento com a história do livro e da leitura, eu tinha acabado de defender uma dissertação sobre livro didático, e o Matheus trabalhava com o Almanac, abriu ainda escrevendo o doutorado, e foi uma varredura que a gente fez das bibliotecas públicas de Divinópolis, bibliotecas escolares, biblioteca pública. É, então, a localização é, dessa pesquisa é ali, o centro-oeste mineiro, interior de Minas, com as bibliotecas ali presentes. A gente fez, então, uma varredura para identificar quais eram os livros mais comuns e nesses livros mais comuns, o pessoal de campo, né, da pesquisa de campos, estudantes de graduação de história, buscavam é, reflexo, buscavam, é, transcreviam, na verdade, os, os trechos que tratavam desses temas, o golpe militar de 1964, que naquele momento a gente chamava de golpe militar, hoje eu chamo de golpe civil militar, né, o golpe eu chamo de civil militar, e, para marcar já essa história, né, de passado presente, como é que a gente vai, ao longo do tempo, ressignificando, então, já se vão quase, a gente começou essa pesquisa, acho que em 2004, então, são 16 anos já, né, quase 17, é, do início dessa pesquisa, e depois nós fomos lidar nas discussões de grupo, e nós dois na produção desse texto, que foi publicado primeiro na revista LPH da UFOP, que não existe mais, e depois essa publicação revista que vocês têm, que foi de um livro organizado, é, pela Tatiana Maia, por mim, e por dois pesquisadores portugueses sobre ensino de história, é, com base nessa pesquisa documental, então, dos livros didáticos lá de Divinópolis, os mais comuns. Como vocês viram, de 1975 até 2004, a gente trabalhou com os livros, até o cinquentenário do golpe, na verdade. É, o que que, naquele momento, havia para pensar o que era o passado presente naquele momento? Em 2004, nós estávamos é, começando a construir um campo de historiografia do ensino, do, perdão, um campo de historiografia da ditadura militar no Brasil. E por que, que eu digo começando? Né, assim, as pesquisas históricas sobre a ditadura militar existiam desde a ditadura militar, mas a constituição de um campo com uma reflexão sobre o que ele era, sobre uma, com uma reflexão sobre a dinâmica interna, as pre, pensando em Bourdieu, as pressões internas e as pressões externas, é, os diálogos necessários de se estabelecer, tinham começado relativamente pouco antes. Todo mundo ainda um pouco sobre o impacto daquele é, ensaio, que é um ensaio que se tornou clássico, logo foi escrito, do Daniel Arão Reis Filho, aí da UF, é, que em 2000 questionava a maneira como se pensava historicamente a ditadura militar, e questionava, inclusive, porque tratava da... É, reconstrução da memória pela esquerda Produzindo um apagamento de determinados eventos E de determinados projetos existentes Ou é, planejados apenas, né, existentes como fatos Ou como projetos mesmo, ao longo da ditadura militar brasileira Então aquele ensaio do Daniel que, é, em grande medida foi uma semente da problematização do que viria a ser a historiografia para adiante sobre a ditadura militar, estava ali para a gente também. Por que, que a gente trabalhou com esses dois, é, essas duas escalas de observação? Né? O texto ele tem essa inspiração muito clara no Paul Ricoeur, tanto no que se refere à, à operação é, historiográfica né, que, que se propõe entre o dever e o trabalho de memória para pensar uma justa memória, para tentar é, refletir sobre essa espécie, sobre essa dívida ética que nós, como historiadores, temos, como historiadores e como cidadãos, mas também no que se refere à ideia da escolha de escalas de observação, porque isso também é uma proposta do Riquet, né, escalas de observação que sejam móveis e que a gente possa transitar entre elas. Por que, que a gente escolheu essas duas, o golpe militar de 64 e a arte engajada? Porque trabalhávamos Ambos trabalhávamos com a ditadura militar, tanto eu quanto o Matheus, nas nossas pesquisas, eu começando a pensar um projeto de doutorado sobre a arte engajada, portanto, revisando essa literatura e tal, e o Matheus é, trabalhando com o golpe militar já no Marac Abril. É, e acabamos, enfim, continuando nessa trilha, né, depois o Matheus fez um pós-doc sobre é, a, a, as re inscrições reescritas e releituras do golpe militar na Wikipédia, né, então, assim, anos depois, um ensaio, inclusive, que eu recomendo muito que vocês leiam, que eu vou citar um pouco adiante, ensaio não, um, um artigo que ele escreveu na Vara História, que é o Nova Direita, né, que, é, lá em 2015, questiona, é, parte, em parte, dialogando com isso que a gente colocou aqui nesse texto, né, e com que ele, Matheus, veio construindo ao longo do tempo, sobre a maneira como operou a direita no Brasil nesse século XXI, e como é que isso produziu e reproduziu é, um, um revisionismo e um negacionismo daquele evento que é a ditadura militar brasileira. Bom, o que, que eu estou dizendo tudo isso? Naquele momento, então, a gente estava começando em 2004, né, quando a gente começou essa pesquisa e depois quando publicou na LPH, é, a gente estava começando a questionar, é, nesse bojo da historiografia da ditadura militar, esse era o presente, né, nesse bojo de uma é, constituição no um campo de historiografia da ditadura militar, quais eram as visões que, então, haviam se é, construído, e visões é, veiculadas, construídas e reconstruídas na memória e na história. Então, é, para nós já era muito presente essa necessidade de pensar as relações entre memória e história no ensino. Éramos ambos, inclusive, professor de prática de ensino de história, coisa que eu sou até hoje, né, Matheus já não tá mais nessa área, mas é, éramos professores de prática de ensino de história e discutíamos essas coisas com os nossos professores em formação. É, bom, depois, quando esse texto foi republicado, lá para 2015, 2016, o cenário era um tanto outro, né, mas muita coisa ainda dava para ser mantida aí. É curioso porque o texto ele é atual, mas ele não é atual em alguma outra medida, porque a gente não imaginava, mesmo em 2015, e aí eu mencionei esse artigo do Matheus exatamente por isso, porque ele é um artigo de 2015 e ele vai mostrar o grande crescimento do negacionismo, na verdade um é, o um caldo de negacionismo ali, e o revisionismo, e ele nuança tudo isso, pensando nas operações de memória produzidas nas escritas de história da Wikipédia, é, no material da, da, das Forças Armadas em resposta à Comissão Nacional da Verdade, esse é o grande corte, né, pensar o que se produziu é, de, de resposta à Comissão Nacional da Verdade, o relatório da Comissão Nacional da Verdade, mas mesmo esse artigo do Mateus, de 2015, hoje parece velho, é muito estranho, mesmo esse que trata do negacionismo, do revisionismo, eu acho fundamental, e é muito presente, Parece bem velho, com cinco anos de diferença, porque a gente nunca ia imaginar, naquele momento, um Jair Bolsonaro na presidência da república. O texto tem uma foto do deputado federal Jair Bolsonaro brigando para comemorar o golpe e tal, e cá estamos nós, à porta de um 31 de março, com autorização da justiça para comemorar o golpe, e ele presidente da república. Então, a reviravolta nessa relação entre memória e história foi tão brutal nesses últimos anos, e ao mesmo tempo, se não era previsível, estava tão presente, se anunciava tanto, que eu acho que é isso, talvez, que esse texto traga para a gente discutir sobre os passados presentes. E o papel do ensino de história, na verdade. Né? Então, assim, é, Ju, eu não, não marquei quanto tempo eu estou falando. Só para eu ter uma noção. Está tranquilo, 15 minutinhos, mas está tranquilo, pode ficar bem. Então, assim, é porque eu até tinha organizado aqui para falar um pouco mais do texto, mas vou agilizar. Né? É, o texto passa, então, por duas, por essas duas escalas de observação, e em suma ele vai dizer, olha, no que se refere à arte engajada, muito pouco há de diálogo com relação a uma historiografia que vem sendo produzida. Na verdade, os do, as duas escalas de observação eram, já temas em estudo e com uma produção grande na historiografia da ditadura militar. Talvez fossem esses dois temas, mais o tema das guerrilhas né e a censura, os quatro temas mais é, discutidos naquele momento, início do século 21 Então, a gente vai dizer, olha, para a arte engajada, é, o que a gente tem é muito pouco de diálogo com a historiografia, muito mais essa esse repisar uma memória, e uma memória, retoma a ideia do Daniel Aron Reis, né, naquele ensaio, uma memória que é da resistência, que é a memória que cria, né, os binarismos, a, a repressão e a resistência, e ao mesmo tempo é, que perpetua a resistência como uma espécie de é, onipresença na ditadura militar, e que é, matiza muito pouco outras possibilidades, matiza muito pouco outros projetos, e a rigor, politiza, no sentido ideológico e partidário, é, mais as coisas do que a vida cotidiana talvez permitisse, ou esvazia de um sentido político é, esse, essa política do, das relações cotidianas e politiza partidariamente mais as coisas. É, em termos do golpe militar, mais ou menos a mesma coisa com uma nuance. Como era é, um tema não apenas mais distante, porque era 1964, então ele é datado, ele é localizado cronologicamente, nós estávamos em 2004, então já eram 40 anos, né, é, eu falei 59, na verdade era 40 anos naquele momento, é, do golpe militar, então além de uma distância temporal maior, de estudos, de um campo de estudos mais é, movimentado e mais dinâmico, exatamente por essa distância temporal, é, Havia também uma, então, uma memória, talvez, individual menos presente dos autores e editores, dos livros didáticos, né, é, e uma necessidade de reconstrução desse evento no período é, de redemocratização. Então, assim, a gente tem ali, o, o que se observa é uma presença maior, de diálogo com estudos, não apenas uma memória individual, ou uma memória daquele grupo de autores, é, mas ainda assim repisando três ou quatro, na verdade, três grandes representações sobre o golpe militar, com um anúncio de algumas nuances e de algumas outras possibilidades. É, ainda assim, o que a gente diz é, há uma autonomia muito grande dos autores com relação à historiografia. É, o que não é, na verdade, um, um aviso de que, olha, a escrita didática da história precisa se submeter à historiografia? De jeito nenhum. A gente não operava e não opera hoje com essa ideia de que é, a, a escrita didática da história tem que se submeter à historiografia, de maneira nenhuma. Ela tem é, especificidades e especificidades que se é, relacionam com aquilo que o Tardif vai chamar de saber escolar com aquilo que a gente é, compreende como uma cultura escolar, e também com a cultura de história de um tempo, para usar o termo do Marcelo e da Nara, é, não é nem, nem chamo mais de cultura histórica, depois desse texto do Marcelo e da Nara Cunha, né, mas de uma cultura de história de um tempo. É, bom, eu acho que a grande questão que fica desse texto, eu deixo isso para o debate, é o que a gente vai trazer no final, pós-análise, né, porque aí a gente vai dizer o seguinte, olha, o excesso do... De... Bom, para começar, pensar assim, a gente não está querendo que o livro didático seja a justa memória. Não, né, essa ideia do Richard de entre o dever e o trabalho de memória, a justa memória não é algo que a gente consiga, alcance e acabou. A memória é dinâmica, a sociedade é dinâmica, então a busca pela justa memória também é dinâmica. Ela tem a ver com essa relação que se estabelece, num determinado tempo, com os passados, e com o quanto esses passados são presentes naquele tempo. Com o quanto eles são presentes no, no sentido de serem dolorosos, de serem sensíveis, ou de serem já algo com o que a gente conseguiu se reconciliar. Tempo, espaço, obviamente. Né? É... Então, a ideia não é que os livros didáticos, eles fossem o lugar da justa memória, mas que eles, sim, pudessem contribuir para a construção de uma justa memória em termos sociais, considerando que é, boa parte do cidadão se informa, ainda hoje, historicamente, pelos livros didáticos é, ou pelas mídias, mas pelas mídias muito menos mediados do que pelos historiadores e pela produção do conhecimento histórico em si mesmo. Né? Então, que talvez o lugar dessa mediação mais científica, no sentido da produção do conhecimento coletiva, né, seja o livro didático. Mas, tampouco é dizer que o que a gente estava pretendendo é que essa justa memória fosse a mera fidelidade ao passado. Eu acho que, inclusive, é um grande erro é, que, se, que, que ocorre quando se interpreta mesmo o ensaio do Daniel, lá de 2000. Quando ele diz, olha... Estão apagando, estamos apagando, ele não fala, não se coloca fora disso, mas estamos apagando é, os projetos guerrilheiros que não eram democráticos. A gente está constru tentando construir uma resistência eminentemente democrática, quando a resistência não era eminentemente democrática. Ele não estava querendo apenas ser fiel ao passado, ele estava também tentando ser fiel ao, àquele presente, ou sobretudo àquele presente. Porque também naquele presente de redemocratização, boa parte do que se apresentava como democrático não o era. E era fundamental ali discutir isso com relação a uma experiência anterior. O presente naquele momento pedia isso. E eu diria que hoje o presente pede da gente isso ainda mais. Então a justiça, a memória justa, não é apenas ser fiel ao passado. É ser fiel às demandas que esse passado tem no presente, trazem no presente, para que a gente consiga minimamente estabelecer reconciliações, estabelecer critérios de diálogo e seguir adiante. Então, aí sim eu termino dizendo que eu acho que talvez o que esse texto tenha para a gente de mais interessante, hoje, né, para esse debate, é o que ele traz lá no finalzinho, que ele vai dizer, olha, o excesso do dever de memória nos livros didáticos, do é preciso lembrar, é preciso lembrar, é preciso ser fiel ao passado, no que se refere à ditadura militar, pode impedir que o ensino de história contribua para a realização de reconciliação e ou reelaboração crítica do presente com o passado, o que poderia contribuir para evitar repetições de acontecimentos e processos históricos. Talvez uma das funções do ensino de história e da historiografia seja exatamente a de corrigir a memória e seus abusos, inclusive problematizando os livros didáticos. E aí, quando a gente põe o corrigir, ele vem entre aspas, porque não é a ideia de submeter a memória à história, mas é de reler a memória, reatualizar a memória, reconstruí-la a partir dessas demandas do presente. E eu diria que, é, para mim, segue sendo essa a, a reflexão que esse texto traz o excesso de memória dos livros didáticos que permanece, né? Assim, eu não tenho dados tão atuais do conjunto de livros didáticos, mas ele permanece, embora o diálogo com a historiografia tenha aumentado. O dever de memória, começa essa necessidade do lembrar e da cristalização ou uma compulsão da repetição, por exemplo, do que foi a direita, né? Uma não um, não lançar não apenas a esquerda, mas a direita ou as direitas durante a ditadura militar segue nos livros didáticos e no ensino de história. E isso, em alguma medida, talvez seja aquilo que permite que o ensino de história não cumpra o seu papel de formador de uma cultura histórica que se reflete e se pensa. Acho que é isso. Ai, que maravilha, Miriam, muito obrigada. Eu acho esse texto um primor. E principalmente para os debates que a gente vem fazendo mesmo sobre essa discussão é, de história pública, tempo presente, esse lugar né, das historiadoras, historiadores da memória, e os desafios que a gente tem não é, com essas com isso que vocês vão trabalhando, né? É, Reelaboração, a ideia, isso que você coloca entre é, aspas, do, do corrigir, que na verdade passa pelas dimensões da memória justa, do trabalho do dever de memória. É, são reflexões primorosas, agradeço imensamente, e agradeço também mais uma vez é, o Matheus, que também poderia estar aqui com a gente, então está maravilhoso que hoje nós vamos fazer, poder pensar essas dimensões da memória e do tempo presente em várias mãos. Vou passar para o Marcelo e depois a gente vai para o debate para conversar. Muito obrigada, Miriam. Marcelo, querido, obrigada. Ah, é, bom, é, boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer o convite da Júlia né, que foi feito a minha e o Mateus para que participássemos dessa conversa hoje com vocês. É também uma alegria encontrar a Miriam, mesmo que virtualmente, né? Também super a gente ficou amigo fazendo concurso, né? No juntos. E a mesma aí, vaga, né, Marcelo? Que é ótimo! A mesma vaga. <risos> e aí é, e é também uma felicidade poder estar tá, tá aqui na Uf, né? Entre aspas, ir no Laboi, entre aspas, porque foi o lugar onde eu me formei, na verdade. Não né? fiz a graduação na Uf, mestrado na Uf. Eu trabalhei no Laboi muito tempo, né? Sob orientação do professor Paulo Pinhais enfim. Então a Uf também é um, é um lugar muito querido, né? É, eu acho oportuno conversar sobre esse texto e eu achei interessante. É, eu li o texto da Miriam e do do Mateus, na verdade eu reli, porque que eu já tinha usado esse texto em, em aula, né? Nas aulas de ensino de história. <risos> uh, <coughs> e acho e, e assim metodologicamente acho que eu falo isso para os alunos quando eu uso esse texto assim, vamos prestar atenção em como eles fazem com o esse tema específico para que se aprenda também a, a a fazer esse tipo de análise, né? do livro didático, então um texto muito é, bacana e eu acho que um pouco dá liga é, com o nosso texto, o texto que eu, Mateus Matheus e o Guilherme Bianchi escrevemos. Eu também vou um pouco por essa linha que a, que a Miriam adotou, né, de é, contar um pouco a história de como é que esse texto surgiu. Né. É, na verdade, esse eu, Mateus Matheus e o Guilherme Bianchi, que é um, era o né, nosso aluno de doutorado, foi orientado pelo Matheus, é, mantínhamos né, mantemos um grupo de estudo chamado Historicidade Democrática e Popularização da História. Né? Esse grupo de estudo funciona desde 2017 no âmbito do, do Núcleo de Estudos em História da Historiografia e Modernidade. E, e a gente reunia alunos de graduação, de pós, ex-alunos nossos, né? interessados em discutir o que, que seria, afinal de contas, essa popularização da história, o que, que seria popularização do passado, o que, que seria historicidade democrática, né? E, ao longo de dois anos, a gente ficou trabalhando nesse grupo, nós nos reunimos mensalmente, praticamente, para discutir uma série desses autores que a gente acabou usando é, nesse texto que vocês leram, né? É, e um dos autores que, que que a gente convoca aí não é um autor muito fácil porque ele escreve de uma maneira é, francesa demais vezes, <risos> um pouco é, difícil hermético assim às vezes eu acho Rancière né é, foi justamente esse texto Rancière é, no livro Os Nomes da História é, em que ele discute essa ideia, essa noção de historicidade democrática. Bom, uma das ambições, e aí o, o complicado, de, a, a maravilha e o complicado de escrever junto, né? que é um exercício que tem se tornado cada vez mais comum, e o Mateus é um camarada, por exemplo, que tem essa capacidade, que escreve junto com muita gente, né? Assim... É, e eu gosto também desse exercício, mas foi um exercício é, também de pensar como é que vamos juntar objetos né, que são caros a cada um de nós e alinhavar esses objetos que são tão diferentes também né, para poder pensar o problema da historicidade democrática, da popularização da história a partir de casos que, que um dos casos tem a ver com a ditadura, justamente, né, que é o caso lá da remoção da a, a disputa é, pela remoção da estátua do, do, do busto do Costa e Silva na cidade natal dele, né? que é o o que fe, o caso que fecha o texto. O caso da performatividade no Peru, que era alguma coisa que o Guilherme Bianchi estava estudando ao longo da tese dele. Na tese dele, ele trata disso com mais é, propriedade, né? Recentemente saiu um, um ensaio, que é parte da tese, naquele suplemento Pernambuco. Se vocês tiverem curiosidade de procurar, Guilherme Bianchi, suplemento Pernambuco, agora me fugiu o título, em que ele também discute é, um, como existe uma prática do espaço das comuni comunidades indígenas é, da Amazônia peruana e brasileira, que implica uma leitura histórico ou mitológico, ao mesmo tempo assim, dos espaços. né? Como se o espaço, a paisagem é um texto histórico, digamos assim, né? para esses grupos. E o caso lá da, do Plágio, na Wikipédia, que o que o Matheus estava estudando. Né? Ele estava nesse movimento de estudar é, como a ditadura brasileira e o salazarismo foram tratados, são tratados, pelo Wikipédia, ele acabou se defrontando com esse caso de disputa em torno do, do, do plágio né? é, em que, na verdade, uma revista, né, um meio de memória, digamos assim, tradicional, impresso copia a Wikipédia. Né? Bom, então, em resumo, a gente tinha esses três casos e como é que a gente fazia para juntar isso, né? É e aí a gente chegou um pouco a essa essa noção de que é, o que há de comum nos três casos né é primeiro a evidência óbvia da disputa em torno do, do, do passado né coisa que também é, é uma constante a gente sabe né é, a outra é como cada um desses tipos diferentes né propunham é, acabaram por desestabilizar as formas entre aspas tradicionais da escrita da história, né? E como essas formas desafiam ao mesmo tempo se apropriam da escrita historiadora, muitas vezes, né? É, recusam, se afastam da escrita historiadora, né? é, e, e, e, e propõem para nós um problema, né? Porque afinal de contas nessas três situações ou que são Uh, exemplares de formas da história uh, bastante difundidas, né? uh, o passado é elaborado, né? Uh, muitas vezes, sem a presença do historiador, né? sem a presença do, do saber histórico, ou, o que não significa dizer que é sem a presença do saber histórico. Como eu disse, ele é convocado por muita gente, né? ele é usado, assim, é, por muita gente, e abusado às vezes também, né? por muita gente nessas situações é, é, de disputa e elaboração do passado que passam pela pela escrita dos verbetes na Wikipédia ou pelo mundo de coisas que existem, existem nos meios digitais né? em termos de elaboração é, e de escrita da história, né? é, pela performatividade, que era uma coisa também que às vezes nossa atenção grafocêntrica e né, logocêntrica acaba desconsiderando que é, a performance, a corporeidade também é uma maneira de, de. teatro e tudo mais, é uma maneira de dar a ver a história, né, de fazer história, e a disputa em torno das estátuas, que muito antes da, da, da, da disputa em torno das estátuas virar uma, virar uma febre internacional, como virou. É, de 2019 em diante, né, a partir das manifestações no Chile, mas sobretudo é, nas manifestações do ano passado lá, do Black Lives Matter e tudo mais, né? Que é um movimento também que, enfim, tipo, sempre existiu esse negócio de derrubar estados, né, gente. Não é uma grande novidade não, mas assim, é, onde tem estátua, sempre derrubaram estátua né? <risos> Mas de fato, o ano passado a gente foi lançado nessa nessa circunstância de de ver como é que esses objetos históricos são uh, motivo, são bons para pensar a história, porque no fundo é isso que está tá em questão. Né? É, eles pretendem muitas vezes né, é, imprimir aliás, como qualquer discurso histórico, pretende imprimir uma certa perenidade né, de uma leitura, de uma interpretação e essa perenidade não, não é plenamente alcançada. Né? É, então, assim, um, um pouco pensando como existem é, certas táticas né, de releitura é, da história que passam é, fundamentalmente por uma, por uma desestabilização da escrita historiadora. Esse é um pouco o nosso argumento lá no texto. Né? É, e aí uma coisa que eu, que eu acho importante, assim, a Miriam falava há pouco, né, de como a a, a capacidade, e essa um pouco a aposta do Riquet, né, que a capacidade e o dever da história é esse dever de regular de alguma maneira a memória, né, é, de se entender como parte da memória, né, e regular a memória, né, é, no sentido de construir a justa memória, né, também, assim, de poder alcançar essa utopia, quer dizer, alcançar o que é inalcançável, né, porque como a Miriam mesmo falou assim é um movimento incessante, né, de releitura que é, desloca de novos termos, né, a partir dos quais a gente pode reelaborar a memória e chegar a uma justa memória, produzir reconciliação, esse tipo de coisa. Bom, se a história tem essa capacidade de regulação, não é das outras formas pelas através das quais o passado e a história são elaborados e apresentados, né? Essas outras formas também têm muito a dizer à história como disciplina, né? é, E eu acho que nós vivemos um tempo é, muito sintomático, né? É, em que é, é, é tornou-se muito evidente para nós historiadores, pelo menos aqueles que estão mais atentos a essa questão da história pública, né? esses outros domínios da história, né? de que a nossa disciplina também, ela, ela, ela sofrer essa desestabilização não é exatamente uma crise né? é destrutiva da disciplina. Né? É, pelo contrário, eu acho que ela, se sofrer essa desestabilização, se é interpelado, se deixar interpelar por essas outras formas através das quais a história é pensada, né, faz com que a nossa disciplina também se regule de alguma maneira né, e passe a responder a essas outras formas de maneira mais uh, ativa né, é, e, e mais uh, propositiva também. Né. É, então, eu, eu, eu, uma das coisas que a gente... Uh, defende no texto, né, é justamente essa ideia de que o que a situação contemporânea é de, de extrapolação de uma situação de multiplicação dos lugares da história, né, é, ora, a história nunca teve um monopólio, na verdade, dessas coisas, né, a história como disciplina, né? ela, digamos assim, aspirou, digamos esse monopólio, mas esse monopólio nunca existiu, não né? é eu não estou querendo dizer que a história é, é, é, é, não é necessária, pelo contrário, ela é necessária como conhecimento controlado, conhecimento cientificamente conduzido, etc. Ela tem um papel e ela cumpre uma maneira de representação do passado que é mais uh, rigorosa, de fato. né? É, mas ela nunca teve esse monopólio, assim, porque as pessoas sempre escreveram história. Antes mesmo da história existir como disciplina, as pessoas já escreviam, já pensavam história, já apresentavam as suas elaborações do passado. Né? Ora, é, mas a situação contemporânea no, nos leva a pensar que esses lugares se extrapolaram, né? esses lugares se multiplicaram. E uma das características lá do que o Rancière chama de historicidade democrática é justamente essa extrapolação dos sujeitos da história, em dois sentidos. Né? Da, dos atores históricos, assim, das pessoas que, entre aspas, né, fazem história, né? dos sujeitos históricos se multiplicam na historicidade democrática, isso é uma característica dela, mas os intérpretes, esses sujeitos também são intérpretes da história, simultaneamente. Né? É... Então, assim, é uma dupla condição, é né, que, que caracteriza a historicidade democrática e que a gente vê, procurou ver nesse artigo em três casos, né? é, essa, essa mas sobretudo essa dupla condição de, é, eu acho que no último, no segundo e no terceiro caso é mais evidente, por se tratarem de passados disputados e justamente de passados traumáticos, né, porque o caso do Peru é, um, é, um, é, é como tratar o passado traumático da, da violência do Sendero Luminoso né, e da violência de Estado também no Peru, né, do terrorismo de Estado e do terrorismo é, é, de um grupo é, organizado, de esquerda, né, no, no Peru. E o caso é, brasileiro, né, o caso lá da... da do, do busto, né, tira o busto, bota no museu, não bota, coloca do lado do, do... Aí vem alguém e fala que não pode tirar e tudo mais, aquela coisa toda. O ato de remexer nessas inscrições, né, é ele também é um ato histórico, né, ele produz efeitos. Então, assim, ao produzir essas interpretações mais públicas, digamos assim, né, as pessoas também estão produzindo uma interferência no seu presente, né. Aqui, e aí eu acho que é importante para nós, historiadores, é pensar como que a gente colabora com esse tipo de coisa. não é? Como a gente se posiciona diante dessas situações é, nas quais a história está sendo disputada e está se produzindo uma nova inscrição, e essa inscrição tem um efeito político. Não é? Então, veja bem, está arriscado, não sei, essa estátua, o busto do... do do Costa e Silva ser colocado de novo em praça pública na atual circunstância, não é? Está é, arriscado na atual circunstância que um monte de, de escolas avenidas, ruas pontes, etc e tal que no Brasil foram renomeados, né numa tentativa de apagar a, a, a, essa memória é, esse regozijo assim com o passado ditatorial sejam de novo é, renomeados com os nomes dos generais, porque a gente está vivendo um momento, uma circunstância presente de escalada autoritária, óbvia para mim, né? Assim, eu. O Bolsonaro não está sob controle, <risos> entendeu? É, e essa história da justiça autorizar a comemoração do golpe é uma coisa fora do comum para mim, né? Assim, é, e é uma evidência de que, assim, quem está no controle, no final das contas, né? Então, assim, tem uma, todo um esforço é, de uma revanche desses grupos conservadores, né? E um esforço muito organizado, não é? E um esforço é, que tem feito muito bom uso, né? Não pode se dizer que eles não sabem usar, né? Sobretudo os meios digitais para poder produzir essas novas in interpretações, muita de muitas delas completamente falaciosas, né? completamente falsas, ou edulcoradas do que foi a ditadura. Né? E a gente está no meio dessa disputa e, afinal de contas, como é que nós vamos reagir a isso? É produzindo mais interpretações sobre a ditadura militar brasileira? né? Ou entrando na disputa dessas contrárias essas inscrições? Ou produzindo a partir daquilo que já está consolidado na historiografia, né, é, intervenções públicas em que nós é, nos façamos ouvir, né, em que nós sejamos capazes de provar também a, o valor da história é, bem feita, que é o que a gente faz. Né. Enfim, eu, eu paro por aqui e aí queria ouvir vocês, acho que foi um pouco confuso o que eu falei, não sei. Mas, é, era isso. Maravilha, é Marcelo. Muito obrigada, Marcelo. Imagina um super presente para a gente e tudo muito organizado, a gente adorou esse texto, e é muito essa questão do como fazer, como pensar, para além dos três estudos de caso, e das coisas que são amarradas de uma forma teórica muito legal por essa discussão do Ranciere, né? eu, eu sinto que tem muito em comum né, desse texto com o um texto que Miriam trouxe, que é essa, esse como fazer e como pensar, estimula muito. Então, a gente está aqui com um grupo de pós-graduandos em história, mas que temos todos em comum essa preocupação com a memória, com o tempo presente, com os usos do passado, e a maioria, né? Nós aqui, eles podem falar melhor sobre isso, são professores de história e que estão aqui fazendo uma disciplina, estão aqui num grupo de estudos, estão com a gente no ciclo de palestras do labores, mas todos é, é, com uma preocupação nessa interface, ensino, pesquisa, extensão, e isso é muito, muito caro, muito importante para a gente nesse momento político, nessa situação de pandemia, em tudo isso que a gente está vivendo. Então, eu estou muito agradecida. Eu não quero também tomar muito aqui, porque a gente tem os debatedores, eu vou passar para eles, para que eles possam fazer os comentários, e depois a gente volta. Pode ser assim? Maravilha. Eu posso só fazer um comentário? porque à vontade. Me... fica à vontade está caindo o céu em Belo Horizonte, então eu espero que a internet não caia, assim, nesse tá. momento aqui começou a cair o céu, só para avisar, tá uma coisa que já qualquer coisa eu já sei, Miriam, e a gente passa também para você aqui, é, primeiro, tá bom? Obrigadão. É, Geisa, Emanuel, André, quem gostaria de falar? Só abrir o microfone, por gentileza. Geisa. Boa tarde a, a todos, obrigado professores por estarem pela presença aqui, essa contribuição valorosa para a nossa formação, para o nosso seminário. É, primeiramente dizer que os textos, é, para mim particularmente, é, foram de uma leitura muito prazerosa, é, muito em consonância com o que eu busco trabalhar no meu projeto, então a professora Junielle, assim agradecer essa atenção né, de... Aí amarrar esses três textos aí um privilégio para mim. é O texto da professora Miriam, a né, abordagem dos livros didáticos, que é justamente o que eu pretendo fazer, né? Uma das nuances que eu pretendo dar ao meu projeto, que eu pretendo falar sobre os olhares e perspectivas na história pública e na história escolar sobre a revolta da Chibata e o marinheiro João Cândido. E eu quero analisar justamente os livros didáticos do, é, do PNLD, né? É, basicamente fundado aí na, com a ótica aí do ensino fundamental, dos livros empregados na prefeitura aqui do, da cidade do Rio de Janeiro. Então, minha análise, eu quero analisar os livros é, com a questão da Revolta da Chibata. A música, né, do Aldir Blanc, do João Bosco, né, Revisitar a Música, Mestre Sala dos Mares. Então, aí, em consonância aí com essa arte enganjada, né. E o professor Marcelo, né, né, texto também muito muito interessante. E a, a última parte, né, que faz referência aí à questão do busto do Costa e Silva, é muito a ver também com o que eu vou revisitar no meu trabalho, que é falar também da questão do monumento né, do João Cândido, inaugurado lá no governo Lula, em 2008, com a, não, com a ausência da Marinha, né? aí entra uma oposição, né, o busto ali sendo... Né, um patrimônio né, mnemônico né, do movimento pró João Cândido, com a família, né, com os historiadores e a ausência da instituição é, que tanto o João Cândido quis ser reincorporado. Né. E, então, assim, é, vou fazer a primeira pergunta então, para a professora Miriam, né, já que ela começou. Uh, eu organizei aqui meus pensamentos, eu escrevi um pouquinho, tá? para não ficar muito perdido. Eu vou dar uma lidinha para depois chegar na pergunta que eu quero para contextualizar. É, é, é, o ensino da, da, da, da disciplina de história, a prática de ensino assume um papel né, é preponderante, né, visto que oportuniza é, por excelência a investigação, questionamento, pensamento crítico e reflexivo, né, coisa que o tempo todo né, vocês abordam no texto a respeito dos fatos passados e sua inter-relação com o presente, o que irá corroborar para a formação de um indivíduo com capacidade de exercer e compreender seus direitos e deveres enquanto cidadão, promotor e agente da transformação social do seu tempo histórico. Então, na minha opinião, como né, corrobora com o pensamento da professora, neste cenário, os livros didáticos assumem papel fundamental, pois funciona e norteia as estratégias de seleção de conteúdos históricos serão desenvolvidos na aula do professor, a prática de ensino, elementos que devem ser considerados fundamentais nesse processo. E aí eu trago o questionamento a partir da BNCC. Com a reformulação pela qual passou né é, o ensino da disciplina de história, é, por meio da, da homologação da BNCC, da Base Nacional Curricular Comum, que em 2017 nós tivemos aí com a a homologação para a educação infantil para o ensino fundamental, em dezembro né, de 2017, em dezembro de 2018 para o, para o ensino médio, emerge uma série de desafios historiadores e educadores brasileiros a tratar de assuntos como a ditadura, como a revolta. Né? Nesse cenário, a história escolar e os livros didáticos, como já dito, assumem notoriedade e passam por uma série de questões e desafios que, né, que passa lá, tornar acessível aos alunos o conhecimento constituído sobre a sociedades, as ações humanas do passado, enfim. Então, para a professora Miriam, é, na sua opinião, professora, é, a nova BNCC é, colabora efetivamente no processo de elaboração dos novos livros didáticos do PNLD, tendo em vista o enfoque é, em considerar questões relacionadas a interpretações sobre a ditadura militar brasileira, né, é, é, que influência, assim, a senhora acha que, é, é, que pode, né, que como o professor, né, é, lembrando que o professor Marcelo falou, que, que é... Um... A mão, picou aqui. Volta no é. início da questão. Tá. Da questão, mas porque ficou aqui, eu perdi um tá, pedaço. Tá, de... tá, é, na sua opinião, é, é, a, BNC, a nova BNCC, né, a Base Nacional Curricular Comum, foi motivo, né, de questionamentos, participação de historiadores, né? toda essa questão da, da abordagem né? da, da, dos continentes, né? da África, da Ásia, essa contribuição toda. É, eu queria saber é, qual a sua opinião é, da, na nova BNCC, como ela pode colaborar para a elaboração desses novos livros didáticos que se darão a partir de então sobre a ótica da ditadura militar brasileira. A senhora acha que, de, de acordo com os debates que aconteceram, né, como o professor Marcelo falou, é um momento de, de crise, né, que tira, aconteceram muitas polêmicas, muitos questionamentos né, na formulação dessa base nacional curricular comum, mas que são momentos de crise que vêm para poder, a gente possa pensar, questionar e pensar é, é, como na prática, né, a elaboração desses livros vão contribuir para a formação dos nossos futuros cidadãos aí, no futuro. Então, eu queria que a senhora pudesse comentar um pouquinho sobre a ótica da ditadura, né? Será que tem algo a contribuir mesmo legal? Ou ainda temos muitos a avançar? Obrigada, Geisa. É, Miriam, você quer responder agora ou a gente pode escutar os outros dois debatedores? Você acha que está perigoso não. a internet? Pode ser? Eu posso continuar? Então, valeu. Muito obrigada. É, Emanuel, André? Está é, todo mundo me ouvindo? Okay, well. Sim, perfeito. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que pode se relacionar os dois textos, tanto da professora Miriam quanto do, do professor Marcelo, que é em relação à Wikipédia. É, essa questão da, da Wikipédia em relação com os livros didáticos. Na análise, eu não, não, não trabalho tanto com essa análise de livros didáticos, mas muitas vezes eu acredito que a gente vê uma similaridade em alguns relatos dos livros didáticos com o que está presente. Na internet, no Wikipédia, meio que um senso comum sobre alguns, alguns acontecimentos, alguns eventos. E como é que vocês veem isso na produção dos livros didáticos, essa, dos livros didáticos, essa relação, né? Tanto da, da, da produção presente na internet com a produção desses livros hoje. A questão é, dos, dos monumentos, e agora é um pouco mais direcionada ao professor Marcelo, é que eu acho que na página 22 do texto, é 22 que é, o texto fala um pouco sobre a derrubada de estátuas nesse sentido do busto, do Costa e Silva, ser de, de, de certa forma antiquado. E eu queria saber, o texto é de 2018, não é isso, professor? Me corrija se eu tiver errado. É, se hoje, depois dos eventos né, dos últimos três anos e, e, e meio essa polarização, se ainda se mantém, se o senhor acredita que, que essa derrubada de estátuas no sentido do Costa e Silva, em outros sentidos, pode ter menos, menos impacto do que a partir de intervenções, porque eu acredito que no texto também se fala sobre... É, é, se faz a pergunta, né, se faz o questionamento, será que intervenções não seriam um pouco mais enfáticas nesse sentido? E é, como se houver essa essa questão da produção da historicidade democrática? Hoje, no presente, como essa historicidade democrática ela está ligada com essa derrubada de estátuas e como é, é, o nível da radicalidade fica presente em essas ações porque eu, eu não enfim eu eu, eu costumo olhar para esses eventos e, e pensar que manter determinadas estátuas e manter determinados monumentos é tão radical quanto é, é fazer a sua derrubada então se manter determinados monumentos como dos dos bandeirantes e aí existem as discordâncias até recentemente saiu um vídeo da professora Lilia Schwartz falando um pouco disso, de uma intervenção a inveja derrubada. Eu acredito que a manutenção de alguns monumentos seja é, é, problemática, no sentido de existir uma imagem radical em meio a tudo isso, na manutenção, na pacificidade frente a essas estátuas, frente a esses, esses monumentos. Então, eu queria saber como é que o senhor vê essa questão da radicalidade na manutenção desses monumentos também. Enfim, são todas perguntas. Eu estou tentando organizar porque os textos eles incitam essas perguntas. É... E a terceira, eu acho que é, eu acho que é a quarta. Eu acho que eu já fiz três. A quarta, para concluir essa série de perguntas, eu acho que que ficou um pouco claro. Se não, os senhores podem, né, a senhora e o senhor podem perguntar novamente que eu refaço. Mas é relacionado aos projetos políticos em relação com essas narrativas, porque a gente tem é citado no texto né, do professor Marcelo a questão do Guia é, Politicamente Incorreto, eu acho que esse é o nome, e, e a gente viu que esses livros, essas produções, fundamentam uma, uma espécie de narrativa histórica despolitizada, ou, ou não despolitizada no, no, no sentido de é, não existir política, mas despolitizada no sentido de tirar o significado de alguns elementos, como alguns personagens na história em si. E é, como é que vocês veem essa essa essa produção, tanto no Wikipedia, no YouTube, nas lives agora, que durante a pandemia foram centenas de milhares, falando sobre história, tratando sobre história, em relação à fundamentação de um determinado projeto político? que a gente vê, como o professor Marcelo destacou, essa ascensão de, uma, de, de, de um autoritarismo e, e essa escalada crescente, e como é que esses livros, como é que essas estátuas, como é que o nome de rua, o nome de bairro que foram mantidos durante esse período da redemocratização e nos governos de esquerda, né, em alguns momentos, de esquerda e em outros momentos neoliberal, como é que essa essa manutenção de determinados elementos fundamentou o projeto político que está agora, que, que, que vigora no país, dentro do Estado, né, presente no comando do Estado, como é que esses elementos também podem fundamentar, essas ações políticas autoritárias e manter essas ações políticas autoritárias. Mas me desculpem, porque eu me empolguei. Imagina, Emanuel. Né, Mas eu acho que as, as questões iniciais são essas. Tem outras. Se a gente tiver tempo, okay. é, é, eu acho que coloco. Mas obrigado. Valeu, Emanuel. Muito obrigada. Não sei se o André conseguiu chegar aqui para o nosso encontro. Está aí, André? Velho. Maravilha. Vou abrir a câmera. Professor, só interromper ah, tá. um pouquinho. A, a minha um para o professor, professor Marcelo, posso fazer depois? Eu só direciono para ah, a professora Miriam. Ah, sim, pode sim. Vamos, vamos, vamos, quer fazer agora de uma vez? Pode fazer, depois a gente chama o André. Ah, então tá. Desculpa, André, desculpa aí furar a fila. <risos> Bom, já para poder arrematar aí, igual o Emanuel fez, é, eu queria é, de, fazer uma pergunta para o professor Marcelo é, em relação a, ao... Ao, ao termo, né, que tem se usado muito hoje em dia de é, pós-verdade, né, então é, é, deixa eu só dar uma contextualizada aqui dentro do que eu quero, né, é, de certo, né, é fundamental que a humanidade revisite seu passado, promova reflexões sobre as diversas abordagens narrativas, é, mas contudo, algum, alguns atribuem contradições presentes nessa prática, né, é, no que diz respeito exatamente ao tempo atual, ao tempo presente, no qual a verdade perde seu significado consolidado em meio acadêmico e dá margem a interpretações ligadas ao apelo social ou mesmo de convicções que se transverde científicas. Afinal, essas questões de narrativas não são mais exclusividade da academia. Né? O ser humano atua de forma política na esfera pública, através da representatividade, acolhe é suas próprias narrativas, sendo elas baseadas em debates acadêmicos ou não. Então, essa contribuição aí da história pública. Então, a pergunta, professor, é: eu gostaria de saber se no cenário atual de pós-verdade, né, esse vocá vocábulo tem sido muito usado, no qual a verdade é compreendida tanto como fato comprovadamente científico, quanto por convicções de uma pessoa ou de um grupo, é necessário compreender que as narrativas tornam-se um campo de disputa, né, um campo de disputa de memórias, né, onde o passado é revisitado e também ressignificado é de acordo com as demandas sociais que se apresentam. É, professor, é, qual a sua opinião sobre essa lógica da pós-verdade, partindo é, em específico da, das análises dos, do caso 2 e do caso 3, exemplificado? Né? É, é, como, como lidar com essa terminologia né, hoje em dia, a partir dessa abordagem do caso 2 e do caso 3, o 2 falando aí do, do, da né, do grupo peruano, e do caso 3, do caso a questão do busto, e aí retomando até um pouquinho né, do que o Emanuel falou também, me lembrou o caso em São Paulo, né da questão de às vezes de não, não derrubar, né que eu também que não acho que é né, por aí, sim ressignificar, que aconteceu em São Paulo em 2020 também com a colocação das caveiras né, ao redor dos monumentos dos bandeirantes. Né, que foi uma forma também de chamar a atenção ao que foi cometido, as atrocidades cometidas lá na época das Entradas e Bandeiras, sem uma derrubada, mas uma ressignificação daquele espaço. Então, para o professor Marcelo, é isso, falar um pouquinho do pós-verdade. É isso. Obrigada, Geisa. É, André, só para a gente fechar por conta do... Beleza. Eu vou tentar ser breve, gente, até porque é, eu não vou fazer tanto a pergunta, é mais uma reflexão. É, mas, pô, como, queria começar agradecendo aí a professora Miriam, a professor Marcelo, é, pelas falas e também pelos textos. É, eu estou estudando no, no meu mestrado questões relativas às, à quebra das estátuas, principalmente movimentos que, que ocorreram nos últimos anos. Estou é, mobilizando categorias relativas aos estudos da memória. Então, os dois textos, de, tanto da professora Miriam quanto do professor Marcelo, né, em colaboração com os autores, é, para mim foram muito importantes, eu não tinha lido eles, e assim, é, é algo que eu provavelmente vou levar para a defesa, para a escrita final, é, eu gostei bastante das reflexões. É, e nesse sentido, eu acabo concordando muito com o professor Marcelo, né, quando é, ele fala sobre essa escrita colaborativa da história, sobre como que... É, a gente tem história sendo escrita, sendo feita, é, para além né, da, da academia e da, da historiografia, entre aspas, profissional. É, e, ao mesmo tempo, o, o que eu consegui enxergar na, nos estudos de caso que eu pensei, nos movimentos de contestação de status, que eu tentei analisar né, na, durante o processo de escrita da dissertação, né, eu esqueci de falar, eu sou mestrando aqui da UF, é, foi que a principal potência que, para mim, foi trazida por esses movimentos foi justamente é, uma visão de história né, diferente e que é, contribui justamente para é, desconstruir uma história única, universalismos abstratos. E o interessante, que eu acho que, para mim, foi o ponto que ligou os dois textos, foi que... É, eu também sou professor de história, né? inclusive, é, normalmente esse horário eu estaria na, na escola, né? só que por conta do feriadão eu estou podendo participar, ainda bem. É, e eu vejo na, na sala de professores, começando com colegas, professores de história, é, também uma, a, um mesmo, uma mesma ideia de tentar desconstruir uma a história única ou versões oficiais ou já consolidadas socialmente de eventos passados. Né? Acho que isso nos temas sensíveis, como a ditadura, o colonialismo fica ainda mais é, pulsante. E Bom, é, a reflexão que eu penso né, é o seguinte. É, esses movimentos de contestação, de patrimônio, de status, é, e também o trabalho dos, dos professores de história nas escolas, eu acho que eles já estão colocando para a gente, sem que a gente necessariamente, a gente que eu digo, historiadores acadêmicos, né? É, sem que a gente necessariamente participe desses movimentos, dessas ações, eles já estão colocando para a gente é, um, noções de história dissonantes das que já estão socialmente estabelecidas. Né? E aí, não tem jeito, né? acho que o que fica é realmente é a reflexão de como ou por quais caminhos e por quais vias a historiografia pode colaborar com essas escritas alternativas da história ou essas visões alternativas da história, né? E isso é uma questão que está me colocando, está sendo muito colocada para mim e eu estou tendo dificuldade de achar uma resposta porque é o, é o que vocês falaram, eu acho que não tem uma resposta única, né? A gente vai criando isso com relação à prática. É, enfim, eu fico mais um pedido do que uma pergunta, né? De tentar que vocês elaborem é, um pouco sobre essa questão, né? Como que o historiador pode entrar e colaborar nesses espaços? Valeu demais, André. Gente, como os nossos comentadores debatedores também fizeram questões que passam por muitas coisas, eu acho que os alunos também se sentem contemplados, o pessoal que está no grupo aqui, nós fizemos esse grupo aqui com 34 pessoas, né, que é um grupo mais reduzido. Se tiver alguma questão, vocês podem escrever, porque nós não vamos conseguir fazer outra rodada, que já são 3h10 e a gente costuma terminar às 3h40, então, assim, só para... Para que a gente possa ouvir a Miriam e, e o Marcelo. Então passo para a Miriam agradeço imensamente aí os debatedores. Obrigada, Geis, Emanuel, André. É, a chuva aqui parou, então tá mais tranquilo já. É, bom, eu vou começar de trás para diante por uma razão. Na verdade, vou, vou partir do comentário do André para fazer uma provocação quando o André pergunta assim, pergunta não, né, quando ele traz a reflexão sobre como é que a história pode é, contribuir para essas visões ou escritas alternativas. Eu vou trazer de novo o texto do Marcelo, do Guilherme e do Matheus, para te provocar, André, que na verdade é uma provocação geral, e perguntar, visões ou escritas alternativas ou colaborativas? eu acho que essa é a grande questão, enquanto a gente continuar tomando como visões alternativas, a contribuição da história vai ser sempre ou muito pontual, ou muito... É, uma concessão. Existe uma natureza específica da história, e algo que alternativo faz uma concessão para outra forma. Percebe? Então, eu acho que... É, o que eu gosto mais desse texto também, do Marcelo do Matheus do Guilherme, muito. Aliás, esse texto foi o que me provocou, Marcelo, a Ilhéu Rancière, e foi assim uma, na verdade, esse texto e o Margui São Sua numa banca, é, e foi um, um grande ganho para mim, assim. É, e eu acho que isso é fundamental, a gente pensar, não é exatamente alternativo o que se propõe. É uma visão de história, de escrita de história, que é outra. E que é outra exatamente porque precisa ser concebida no âmbito da historicidade democrática, ou das historicidades democráticas, e precisa ser concebida no âmbito daquilo que o próprio Nancy vai chamar do desentendimento. Que não é um problema, é um valor. É um valor das historicidades democráticas, é um valor da ampliação da partilha do sensível. Então, é exatamente no desentendimento, não o desentendimento do ponto de vista da, é, não o desentendimento do ponto de vista do, do confronto, mas do conflito, sim, da controvérsia, sim. É isso que move a dinâmica de uma historicidade democrática, não apenas da democracia, mas da historicidade democrática isso é fundamental, e aí eu até trago uma questão, assim, que é, é legal pensar, o Marcelo falou no início, difícil de escrever, é, ter uma produção colaborativa é, em conjunto, é difícil mesmo, porque são sempre muitos sujeitos que se encontram, e, e que não apenas trabalham com temas diferentes, mas, é, isso não está só na história do livro da leitura, mas eu vou brincar com o Machado de Assis, né, quantos leitores tenhamos, tantos textos teremos, então, é, ao discutir um texto, nós vamos ter várias visões sobre esse texto e ele vai ser usado para produzir um terceiro. Né? Isso está ali em jogo o tempo todo, é o nosso grande desafio na história pública. Né? Na verdade, essa produção colaborativa é o que a gente propõe na história pública o tempo todo, ainda que o autor que assine seja um, que seja uma produção colaborativa. É, mas, quando mais um autor assina, isso ainda é mais complicado, porque todo mundo tem que se sentir ali representado, ainda que as visões não sejam idênticas e não é só uma questão de fazer concessões é uma questão de fazer articulações de fazer mediações de permitir que essas mediações apareçam e de explicitar a controvérsia e na verdade eu acho que essa é uma grande colaboração desses debates que a gente está fazendo aqui hoje né que a controvérsia possa aparecer aí eu vou puxar a pergunta da geisa ela diz o que, é que a BNCC pode trazer de é, interessante para essa visão ou para essa relação entre a história e a memória da ditadura militar na produção de novos livros didáticos. Eu acho que a gente precisa pensar a BNCC de história em duas dimensões, Geisa. E você, inclusive, tratou na sua introdução. A BNCC como processo e a BNCC como produto. A BNCC de história como processo foi muito rica e, ao mesmo tempo, muito atrapalhada inclusive por nós, historiadores, muito desajeita, foi um processo muito desajeitado de debate. Não foi um processo de historicidade democrática, foi um processo de confronto, de disputa de território, é, e uma disputa muito deselegante, diria eu. Poucas vezes eu vi tanta deselegância no âmbito da produção de conhecimento é, histórico. Por quê? porque a primeira versão da BNCC da qual eu também discordava, aliás Marcelo e eu participando de debates juntos, ambos dizendo isso, e aí eu tenho que dizer que nenhum dos dois deselegantemente, graças a Deus, né, <risos> ambos discordando do que era a primeira versão da BNCC, a gente discutiu isso com a equipe que estava produzindo, e tal, mas ela foi mais debatida em âmbito nacional, questionando a legitimidade do grupo que estava escrevendo do que o que o grupo estava escrevendo. Aí eu acho que a gente tem um problema grave no nosso campo, que mostra a pouca força que nós temos na sociedade, porque a gente fica disputando espaço dentro do campo e não disputando o que é a história, não tentando construir alguma coisa junto. Então, com o processo, eu acho que a BNCC tem que trazer isso para nós, essa reflexão interna sobre o campo. E ainda vou dizer para vocês que acho que no Rio a coisa foi mais gritante, eu fiquei muito assustada com o que eu vi acontecer no Rio, de, de deslegitimação do que foi aquela primeira equipe da BNCC, o que abriu espaço para que aquela equipe fosse destituída pelo ministro da Educação, para que outra BNCC, uma primeira versão é, completamente é, distante daquilo que estava sendo pensado coletivamente e que estava sendo pensado até no confronto, aparecesse. Então, a primeira lição que eu acho que a BNCC tem que trazer para a gente é essa, relacionada ao processo e à historicidade democrática. Como produto, então, já pensando na terceira versão da BNCC, que hoje é a que está vigente, e, querendo ou não, é com ela que nós vamos ter que lidar, eu acho que o que ela traz para nós é, é, primeiro, um sinal de alerta, um sinal de alerta por duas questões, porque nós temos uma possibilidade interessante de construção de reflexão nas ciências humanas, no ensino médio, por um lado, por outro lado, um risco enorme, desvaziamento de todas as nossas discussões acerca do que vem a ser o conhecimento histórico. Então, acho que nós vamos ter que tentar achar um meio de caminho aí, é, que eu não sei se o mercado editorial vai dar conta de achar, não sei mesmo, porque o mercado, e acho que não está dando, pelo pouco que eu acompanhei dos debates sobre a BNCC, BNCC não, perdão, o PNLD recente para o ensino médio, é, não está dando conta, é, que é exatamente o de pensar quais são as contribuições das diferentes disciplinas escolares para pensar a área de humanidades contemporaneamente. É, eu acho que tem isso, por um lado um risco, por outro lado uma possibilidade, e acho que essa possibilidade não está exatamente no horizonte do mercado editorial. Né? É, mas, volto a dizer, eu acompanhei muito pouco, porque, recentemente, aqui o que eu li foi uma manifestação do Cefet, eu ainda não vi os livros. É o Cefet MG que se negou a participar do PNLD, né? Eu não vi os livros ainda. Vou fazer isso agora, quando acabar esse primeiro, esse segundo semestre de 2020, que está o caos. É, e, por outro lado, no que se refere à BNCC de educação básica, eu acho que ela também traz riscos e possibilidades, como todo currículo, aliás. Currículo é disputa, currículo, né? Assim, nós temos que pensar sempre o currículo dessa forma um grande risco, que é um foco no empreendedorismo. Ele está lá, queramos ou não, ele está lá. É, e eu acho que temos que lidar com ele e pensar como é que ele vai ser operacionalizado por esse mercado editorial. Por outro lado, existe algo que, a meu ver, é mais arriscado na BNCC de história e que não está sendo debatido. É um debate que eu realmente acho que a gente precisa levantar. Proposta mais legal que a BNCC traz, não é de história, mas o conjunto, é o de pensar o ensino por competências. De pensar o ensino não exatamente pelos seus conteúdos factuais. Tá, isso não é novo. Não, gente, não é, tá bom. A, a, a, o PCN também, lá na década de 90, pensava assim e tá. Pensava, mas a gente não implementou. A gente não implementou. Em parte, vamos dizer, ah, porque não era obrigatório. É mesmo em parte é porque não era obrigatório. Então, assim, eu, eu posso discordar da BNCC em diversas questões e tal, mas eu acho que isso é, pode ser um ganho, pensar o ensino por competências. Só que a BNCC de História, do, do ensino fundamental, não pensa no ensino por competências. Então, assim, isso é uma proposta da BNCC como conjunto, que é, é a meu ver, o mais interessante, e a BNCC de História não vai nessa direção. Ela continua trabalhando na lógica de que o conjunto... Unidades temáticas, objetos de estudo e habilidades, tem o grande foco no factual, não nas competências. Então, esse, para mim, é o maior risco do mercado editorial a partir da BNCC de que ele seja fiel ao que é a BNCC de história e não ao que é a BNCC como projeto, a BNCC como conjunto. Tá? É, bom, acho que é isso. Aí, agora, com relação ao que o Emanuel trouxe. É como é que a gente pode pensar a relação dos livros didáticos e a produção trazida pela Wikipédia? Então, Manuel. eu é, acho que nos livros didáticos, muito sinceramente, é claro que está presente a Wikipédia, é claro que estão presentes as mídias digitais, toda essa produção, essa profusão, né, de produção de informações que não são, mas que se transformam também em conhecimentos, numa memória é, veiculada, né, e reiterada, é, mas eu acho que estão menos presentes nos livros didáticos do que nas salas de aula. Por quê? Porque depois, de nós podemos também ter graves questões com relação ao PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, tenho, acho que ele teve muitos efeitos perversos, mas acho que ele teve para a gente um grande ganho, ele regulou muito a produção das escritas de história didáticas e é, colocou-a mais a par, né, mais caminhando lado a lado com uma produção científica. Eu acho que isso é inegável. Então, é, aquela coisa de grandes equívocos em livro didático, de grandes é, lacunas, ou escorregadelas, é claro que não foi só o PNLD, claro que tem a ver com o crescimento dos movimentos sociais, com a lei de 2003, com a lei de 2008, tem um movimento aí, né? mas o PNLD, nesse bojo, foi incorporando esse movimento, esses movimentos da sociedade, sociedade civil ou é, acadêmicos, é, e a regulação da escrita da história nos livros didáticos aconteceu. Então, a gente pode dizer que há livros didáticos melhores e piores, mas não há livros tão deploráveis, pelo menos os que passam pelo PNLD, quanto havia lá nas décadas de 70 e 80. Mas nas salas de aula, aí eu acho que a coisa é mais grave. Porque aí sim, na sala de aula, a gente vai encontrar não apenas a afirmação dessas informações de Wikipédia, sem considerar nenhuma dessas análises que o Matheus vem fazendo <risos> e que outros historiadores vêm fazendo, né, como verdade, a Wikipédia, ou os memes, ou não sei o quê, lidos como verdades, como informações históricas e conhecimento histórico ele mesmo, né, é, do que... Problematizados, muito mais lidos assim, e isso me preocupa, isso feito tanto por estudantes, quanto por professores, não nos enganemos, né, ah, mas os professores por causa de problemas de formação, sim, sem dúvida, por causa de problemas de formação, por causa de falta de tempo, por causa de, é, enfim, é, sucateamento das condições de trabalho cada vez maiores, né, então tem isso tudo, mas é importante que a gente pense isso, assim, a maneira como essas informações, que profusamente são produzidas e veiculadas nas mídias digitais, estão nas salas de aula. Estão, na menos que nos livros didáticos, no diálogo, nos celulares, nos materiais didáticos produzidos para serem levados para as salas de aula, e aí é que eu acho que nós temos uma função fundamental. Recupero lá a ideia do Riquet, que é de colocar o dever de memória e o trabalho de memória é, juntos, é de cada vez mais problematizar, não negar, mas problematizar historicamente, pensar nas condições de produção histórica e nas condições de circulação histórica, desses, dessas informações, dessas, é, né, desses conhecimentos, não vou dizer que não são, são, eles podem não ser cientificamente coerentes, mas eles são, são conhecimentos, né, e que circulam sim. Acho que é isso, né. Que maravilha, Miriam, muito obrigada assim, se acompanhar com vocês esse raciocínio. Obrigada, vou passar para o Marcelo. Bem, é, uma coisa que eu esqueci de falar sobre o artigo, que ele foi apresentado uma primeira vez para a mesma revista, ele foi bombado da primeira vez. O sucesso, às vezes, de um artigo depende do seu primeiro fracasso, <risos> nesse caso e foi e de fato sim a gente aplicou uma primeira vez lá para dizer também que assim o trabalho de escrita é um trabalho colaborativo por mais que a função autor é, esconda isso né da, da, como, modernamente como ela foi concebida é, identificando a autoria uma individualidade a um eu a, a tudo isso né é, a gente sabe perfeitamente assim Sertor já fazia também essa crítica né, de mostrar que assim, o trabalho do, do, do historiador é um trabalho que esconde atrás da autoria toda uma rede de relações né, de, de, de coparticipação né, é, dos pares, no julgamento do trabalho nas referências que você faz né, na leitura da documentação que foi outra pessoa que organizou então na verdade é um imenso trabalho colaborativo e a gente esconde atrás de um nome próprio digamos assim né? É, então assim a gente a gente sabe disso né mas é mas ao mesmo tempo é muito difícil estabelecer parâmetros assim é, para traba trabalhar colaborativamente né é, sobretudo quando você está transitando em outros é, meios né? Eu, recentemente escrevi vai sair esses dias assim, daqui a pouco um livro que o Benito Schmidt e o Júlio e de Irmaler organizaram, né, é, falando, eles pediram para que cada autor falasse das suas experiências com história pública, por exemplo. E aí pensar como é que a colaboração se dá de maneira diferente na, na medida em que se alteram os meios. Esse foi um pouco o meu argumento, né, que eu narrei, como foi escrever para, uma revista, é, para a revista Ciência Hoje das Crianças, como foi participar de uma exposição que tinha um caráter didático, mas também tinha um caráter comemorativo, aí em Niterói, e como foi participar na, na, na, na, na, na feitura de um documentário né, sobre a história da favela carioca e tudo mais. Ora, mudou o meio, né? você está em contato com outros profissionais, você está em contato com outras demandas, está contato às vezes com demandas sociais por história, é, digamos assim, desde de baixo, né, a partir da inspiração da história vista de baixo, né, uma demanda por história na favela da Maré, né de um grupo organizado na favela da Maré, que é o mesmo grupo que é responsável pela criação do Museu da Maré, que talvez alguns de vocês conheçam, que é um, é um belo caso, inclusive, de colaboração, de alguns historiadores, museólogos e tal, com essa demanda social, com a demanda de um grupo social. Né? Então, se muda o meio. Isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa ter em mente, assim sempre. É quando a gente pensa a nossa colaboração, é a escrita historiadora não é a única forma e não é a forma. Né? Ela é uma forma que tem determinadas qualidades. Né? É, as nossas práticas de pesquisa têm determinadas qualidades. Né? É, e a gente empresta essas qualidades é, dependendo da situação de colaboração na qual a gente está colocado. Mas a maneira como isso vai ser modulado, né essa relação depende, afinal de contas, de quem são seus interlocutores ali naquele momento. Né. Então, eu um pouco tentando responder ao que o André fala como é que o historiador colabora, né como é que ele colabora para fora do seu meio, eu acho que uma das primeiras atenções que a gente tem que afinal de contas é, qual é o meio né, expressivo é, quem são esses interlocutores que demanda por história é essa que está se apresentando não é? é? porque também eu acho que não existe problema nenhum a gente trabalhar com uma demanda que é de, de natureza mercadológica por exemplo, ser contratado para escrever um livro didático, eu, eu agora estou contratado para escrever um livro didático para fazer a parte do manual do professor, mas estou já contratado também, até de né? apostila, mas é. eu conto isso. É. Então, assim, é, porque afinal de contas a gente é trabalhador, né? Então a gente vende a nossa força de trabalho, <risos> entendeu? Então, assim, você, você também tem uma demanda que é de mercado, você tem uma demanda estatal, por exemplo, né? Quando trabalha numa exposição, sei lá, organizada pelo Itamaraty, né? Você tem, você não, dificilmente você vai falar coisas é, muito tensas sobre a história do Brasil. Né? você vai tentar evidenciar o que é conflituoso na nossa história, etc, e tal, mas como é um discurso de Estado, né, é, aquilo ali vai sofrer uma certa regulação. Então, acho que isso a gente tem que ter um pouco clareza de que altera o meio, altera o, quem te faz a encomenda, digamos assim, né, é, a, a gente tem que negociar com os nossos parâmetros é, de pesquisa profissional na história, né. É, não é abandonar, não é fazer qualquer coisa, não é, não é falsear nada, né? mas a gente é, modula o nosso discurso certo? É, e as nossas práticas né? em, atendência, em, em atendimento a determinadas demandas que se apresentam. É, eu acho que tem uma coisa... Aí eu volto para a pergunta do Emanuel sobre essa coisa da Wikipédia, né? Agora, tem uma iniciativa muito interessante que a professora Flávia Varela é, vem desenvolvendo, né? que é colocar o, os alunos dos cursos para poder fazer edições dos verbetes da Wikipédia. Né? Porque a Wikipédia é uma coisa, é, é uma, uma, uma enciclopédia aberta né? e tem critérios rigorosos de produção do conteúdo. Tem muita coisa ruim na Wikipédia, Certamente tem. Uh, tem visões da história esquisitas na Wikipédia? Certamente tem. Né? Mas existem também boas, bons verbetes na Wikipédia. Certo? É, e verbetes que são produzidos com um certo grau de controle que, tanto nesse artigo aí, mas também nos outros artigos que o Matheus, por exemplo, já escreveu, mais alentados, né? sobre a Wikipédia, ele descreve como é que funciona e tudo mais. Então, é um, me parece ser um instrumento hoje em dia inescapável né, para para consulta, para introdução de determinado tema, como era a enciclopédia de papel no passado, né? A enciclopédia no passado, ela era uma coisa assim, putz, eu não sei neta sobre isso, né? Então eu vou lá, abro aquele verbete, leio e aí eu começo a saber alguma coisa sobre aquela coisa. Né? Então assim, agora uma coisa que eu acho que pode vir a acontecer já existem iniciativas nesse sentido, pensando, por exemplo, a Wikipédia, ou esses meios digitais e o livro didático, né? Como objetos a partir dos quais é possível é, construir e, e aprender história, né? É, tem uma tendência já pensada, desde a época em que Haddad era o ministro da Educação, de começar a criar os tais objetos digitais, né? É, subjetos objetos didáticos digitais. Né? É, não se resolveu isso ainda até o momento, né? por força também do próprio mercado editorial, que não sabe como é que vai é, precificar isso, que não sabe como é que vai é, criar um instrumento, como é que você, você vai dar uma chave de, de, de... Como é que você vai vender esse produto? Basicamente, esse é o problema do mercado editorial. Como é que você vai vender esse produto e garantir é, é, que ele não circule livremente né? Ou seja, que ele continue sendo comprado Como eles, como é feito com o livro didático Que a cada três anos né, é renovado né? É, Enfim, então não avançou Mas eu acho que essa hora vai chegar Entende? E aí eu acho que a gente Eu acredito que nesse caso Nós precisamos aprender a mexer com essas coisas Né? e aprender a, a produzir conteúdo para esse tipo de plataforma. Né? E aí eu estou falando de conteúdo da história escolar mesmo, né? para esse tipo de plataforma. Tem um outro colega nosso, o Dimar Cardoso, não sei se vocês já ouviram falar dele, né? é, assim, eu acho que o Juniel e o Miriam certamente o conhecem, né? mas não sei se vocês, os estudantes aí conhecem, que ele tem uma empresa que produz isso, né? produz conteúdos digitais, etc. É, produz material para a escola e tudo mais. Então, é, eu acho que a gente precisa aprender a mexer com essas coisas. Né? É, mas, de novo, voltando um pouco ao tema da colaboração, é, e, e, por exemplo, como é que a gente colabora é, a partir dessas, vamos chamar assim, de uma demanda social por história que vem dos grupos populares. Tá? É que vem dos grupos políticos organizados essa coisa toda. Né? Mas se você olhar bem, na verdade, assim, a história já colabora com isso bastante tempo, né? E a gente já produz conhecimento tendo por referência essas movimentações, né? E produz conhecimento que é apropriado por esses grupos, certo? Então assim, se é certo, não é, que boa parte da história brasileira, da historiografia brasileira, é uma historiografia branca, etc., que, que, que subsumiu é, a autoria negra na história brasileira, né? em todo sentido, seja descrever as histórias, seja reconhecer esses personagens, também tem toda uma história escrita no Brasil a partir dos anos 80, que é apropriada e serve como... é parte do processo de empoderamento dos grupos organizados na luta de racistas. Então, assim, tem uma, a história tem uma longa história de colaboração com essas demandas, né? que remete, pelo menos, desde a década de 60, vamos colocar dessa, né, nesse esse parâmetro aí, desde pelo menos os anos 60, isso ganhou uma força tremenda mundialmente. Né? No Brasil, não tanto porque a gente teve a ditadura. Né? Mas assim que a gente saiu da ditadura, né a nossa historiografia se engajou numa numa com, esse, com, com essas demandas sociais né por história se engajou muito fortemente nesse também e agora a gente vive um outro momento acho que até mais maduro do ponto de vista de como a, a, os historiadores né profissionais lidam com isso mas é, a gente tem uma longa história de engajamento eu diria né acho que não sei se Danielle concorda acho que sim mas tem uma longa história de engajamento que se intensifica agora não é é, e aí eu acho que essa é a qualidade desse nosso tempo, é essa dessa de intensificar essa atividade, né? e inclusive de profissionalizar essa atividade. Né? Quer dizer, um dos caminhos possíveis de pensar a história pública no Brasil, como é que a gente profissionaliza esse campo? Né? É, como é que a gente pensa a formação dos historiadores, não só a partir da... É, eu estou formando um sujeito para ser professor, ou estou formando um sujeito para ser pesquisador, ou pesquisador, professor, mas também estou formando sujeito capaz de fazer divulgação histórica, né? Capaz de atuar no museu, capaz de fazer uma série de outras coisas é, que não são aquilo que é, que é normalmente identificado com o nosso ofício, né? Pois bem, é, aí voltando à pergunta da Gise. É, ora, nessas disputas narrativas, né? Contemporâneas, né? É, o, o nega, os negacionismos né, e as falsificações históricas tão graçam. Né? Eu acho que, veja bem, a gente teve um debate com o Fernando Nicolás sobre é, o, as análises que ele vem fazendo sobre o Brasil paralelo. Né? Ora, aquilo ali é exatamente em que nível existe um falseamento da história no Brasil paralelo então que nada do que eles contam é falso em si mesmo certo é mas todas as omissões todas as elisões que eles produzem não é são uma forma de falseamento né? isso é uma forma de falseamento ajustado as hipérboles são uma falsificação de uma... é. um falseamento né mas, assim eles podem, até, o fato em si, né, digamos assim, não é falso. Mas, assim, essa, uh, uh, esse tratamento hiperbólico, o tratamento ou as elisões, né, as omissões gravíssimas, se você assiste aquela série toda deles, lá, e eu e o Matheus ficamos bebendo, a gente tem que beber vários copos d'água para atravessar aquele deserto, porque é uma desgraça ver aquilo. Mas, enfim, assistimos tudo, né? É uma sessão lá em casa. É, eu, eu, ele, e Luísa... estou Feliz de saber isso, porque assim eu, eu, eu consegui <risos> o a duras penas. A duras penas. Mas a gente assistiu a série inteira, né? Aquela Brasil a última cruzada, que é uma coisa breguíssima Mas, é, mas aquilo ali tem poder. Eu de assistir, acho mesmo. Mas tem um poder de convencimento tremendo para muita gente, não é? Porque tem pessoa, tem existe um público carente dessa história grandiloquente que eles querem, que eles estão atualizando. E essa história que a gente imaginava... É, essa Posso fazer história, um comentário é, rapidinho? Júlio, é rápido. Eu fui discutir com os meninos, numa graduação, o Brasil, 1964 Entre Armas e Livros, e aí eles falaram, professora, mas isso é coisa que você manda a gente ver em casa? Eu falei, tem que ver isso, né? Para mim, no dia do debate, falou, professora, meu quarto porta fechado, porque eu fiquei com medo da minha família gostar. Entende? assim Existe um público muito afeito a esse tipo de falseamento, sabe, gente? E aí, como é que a gente constrói também é, alternativas a essas a essas narrativas? Eu vejo um contra-exemplo, né? Que eu acho que é bem sucedido. Aquela que Guerra do Brasil, do Netflix, né? que tem, inclusive, depoimentos de muitos historiadores. O formato é um pouco careta, assim, essa coisa do, sabe, é, talking heads, o cara falando, historiador dando esse depoimento e tal. Mas é uma coisa interessante, é bem feito, entendeu? E também e não está produzindo mentiras. Certo? Mas acho ainda que a gente está tá muito... Ou, por exemplo, mudando de meio, né? Um, um quadrinista como o Marcelo de Salete, né? um historiador como Marcelo de Salete. Né? que escreveu o, o, aquele lá sobre o Quilombo dos Palmares, eu esqueci, eu tenho ele, esqueci o título. É, enfim, é, esse tipo de coisa, de material, assim, a gente precisa também enfrentar esses meios, né, de verdade, angolajã, justamente. Obrigado. É, enfrentar esses meios, aprender a lidar com eles, né? porque esses grupos negacionistas, os Brasil Paralelo da Vida, que são muitos, não só, né? É, os Guia Politicamente Incorreto, né, Leandro narlock essa turma, né, eles têm o domínio desses meios, inclusive porque eles têm dinheiro para fazer isso, né? Porque ninguém pode dizer, eu eu não me convenço, o Fernando Nicolás também não está convencido, de que aquele Brasil Paralelo não é fortemente financiado. Eles dizem que não. Né? Que é um grupo de gente que se consorciou, e tal, assim, brasileiros imbuídos de um espírito cívico que vão contar agora a verdadeira história denegada pelos esquerdopáticos. Eu duvido. Eu não. acho que a gente ainda vai descobrir <risos> o interesse contemporâneo. É, a gente vai descobrir, é o Instituto Milênio da vida. Então, é. Quem que está metido nisso, eu não sei, mas que eles têm financiamento, eles têm. Entende? É, bom, aí, indo para a pergunta do Emanuel, que eu achei, assim, quando a gente eu falo ali que é um gesto antiquado, é esse gesto antiquado no sentido, né, apagar, derrubar a estátua, de que é possível apagar uma história, né, na, contemporaneamente, me parece impossível apagar uma história, né. O próprio ato de apagamento é uma, uma outra inscrição daquela história. Por exemplo, a história lá do Eduardo Colston, né. Ele foi derrubado lá e tal, joga, lá em Bristol jogado no Rio. Né? Que eu acho perfeito. Primeira coisa importante que muitas das pessoas ficaram gritando contra a derrubada. Do, do brasileiro gritando contra a derrubada lá do Eduardo Costa, com um gente lá, ah, mas isso é um patrimônio e tal. Primeira coisa é a seguinte: desde a década de 80, e isso a professora Ana Lúcia Araújo acabou de escrever um livro chamado. É, é, Escravidão na, na Idade da Memória, Slavery in the Age of Memory, em que ela narra, conta essa história todinha. E ela diz o seguinte, olha, desde a década de 80 existe um movimento em Bristol de releitura das estátuas, de promover as reinterpretações, etc, etc, etc. Né? De pagar gente para fazer a reinterpretação. Das... Não era, ninguém queria derrubar o Edward Costa. Pessoas queriam reinterpretar as estátuas. Ora, tinha uma demanda então de mais de 30 anos por esse pela reinterpretação, que a municipalidade meio que não ouviu, né? As pessoas pegaram e jogaram o negócio mesmo dentro d'água e dane-se, certo? Ora, eu não acho que aí, sei lá, tem, eu eu eu ficaria muito triste se alguém derrubasse o monumento das Bandeiras. Não pelo que ele pela pela pela leitura ufanista que ele faz do bandeirismo, entende? Mas eu acho que era uma bela obra de arte. Eu sou obrigado a reconhecer isso. Agora, eu também não ficaria nada triste se derrubassem o Borbagato do Júlio Guerra, que está na entrada de Santo André, para quem conhece São Paulo, que é horroroso. Ou o Tiradentes aí de Belo Horizonte, que é feio demais. Então, não... eu só fico assim. Simpático com a máscara na pandemia. É um vez que ele foi simpático. Coitado, é feio demais, entende? Então, assim, eu não sei se... Mas eu acho que a coisa da reinterpretação também está muito em voga é, e que a gente às vezes também toma como um parâmetro reinterpretações é, é, feitas fora do Brasil, do tipo cobrir estátua, não sei o quê. Isso já era feito no Brasil. Desde na, na década de 70, em 69, tem um grupo é, de artistas... É, de arte de rua e de intervenção, que chamava Três Nós Três, que em 79, a primeira ação do Três Nós Três foi ensacar as estátuas, pegar aquilo que lá em São Paulo se chama de sanitão, né que é o saco de lixo preto, né e botar na cabeça das estátuas. Eles fizeram passar uma madrugada cobrindo algumas estátuas em São Paulo com o com um sanitão, que naquela ocasião remetia, obviamente, à questão da tortura. Né? Então, assim, era, era, uma, era, uma, era uma inscrição sobre um monumento para apagar determinada história monumental que estava também ao mesmo tempo lembrando as pessoas da situação de repressão política que a gente estava saindo dela em 79. Lembre-se que em 79 está se discutindo a lei da anistia, ela sai perdoando todo mundo, inclusive os torturadores. Né? Então, tem também, eu acho, mais produtivo a reinterpretação mas eu acho que tem certas circunstâncias, certas estátuas que de fato têm que ser retiradas, né? É, então, aquele, aqueles símbolos todos supremacistas que estão sendo retirados nos Estados Unidos, né? De fato, não tem razão deles continuarem em praça pública. Né? É, mas a pergunta que fica também é assim, uma vez que tirou, né, isso apagou necessariamente essa história? Né? É, não tem um, um, não tem uma direção precisa Esses esses atos mnemônicos Entende? Não vai dar necessariamente alguma coisa melhor Necessariamente Eu quero dizer assim Em, em melhor memória a retirada Porque, é, de novo, a história do Eduardo Colston Se vocês colocarem lá no, no Google Trends né, Eduardo Colston antes de, Ninguém sabia quem era o Eduardo Colston antes Né? Então teve muita gente que ficou sabendo e aí associando ele a essa figura escravocrata e tal. E deve ter um monte de gente conservadora que nem lembrava da existência do Edward Colston, que ficou lembrando agora do Edward Colston o filantropo, o bom homem, né o, o, o nobre, etc. E tal Então, assim, não tem um movimento unidirecional da memória. né é, E aí o que coloca a gente na seguinte situação. A nossa luta é contínua e a nossa participação nesse processo é contínua, né? porque não tem uma, uma solução definitiva como a Miriam falou. Bom, não sei se eu respondi é, as perguntas de vocês. Aí, assim, posso fazer um outro comentário, esse menos piadista? É porque eu me lembrei, eu não falei dessa questão do Emanuel, e eu me lembrei muito disso quando estava relendo o texto de vocês hoje, e depois com a pergunta do Emanuel. Eu acho que é, o, o, o, o, o, o comentário a partir de um caso que é meio emblemático aqui em Belo Horizonte, que é um viaduto, que é um viaduto grande, que é o Castelo Branco, e que, nesse processo de renomeação, Belo Horizonte teve um projeto grande chamado Rua Viva, é, que foi de renomeação de ruas com o nome de figuras ligadas à ditadura militar para nomes de figuras resistentes à ditadura militar, então aquela ideia do inverter o sinal mesmo, né, assim... Uhum. Vejam, tem o seu valor como política pública, mas que tem essa marca que é, é complicada, que vocês estão discutindo muito bem, né? é, não só a partir do texto, mas nos de cidades Democráticas, que é de promover, tentar promover o esquecimento. Uhum. Concordo com você, é um esquecimento que nunca vai ser promovido. O caso do... Nunca não, né assim, mas que... Não é isso, assim... Esse objetivo é inalcançável, eu acho. Ele pode acontecer um tempo e daí adiante ele vai ser, talvez, motivo para que a memória da lembrança, para que a memória da lembrança venha com mais força. Uhum. É o que nós estamos vendo hoje. Né? Então, assim, uhum. os conservadores de Belo Horizonte, a população comum quase não chama de viaduto Helena Greco, porque né, ele virou de Castelo Branco para viaduto Helena Greco, que foi uma grande defensora, um grande ícone dos direitos humanos, não apenas na cidade, mas no país, mas não houve tempo de assimilação para isso ainda, e agora, obviamente, há um movimento para que se retorne o viaduto Castelo Branco, incluindo uhum. essa alegação de que não há, é, não se foi assimilado, as pessoas não sabem o que é o viaduto Helena Greco e tudo mais. Eu me lembrei muito, ao reler o texto de vocês, e pensando nesse um dos casos, né, que é esse que eu citei aqui, do que, o, do que o Ruiz entrasse, é, que a ideia de pensar que o esquecimento, muitas vezes, deve ser tratado como uma categoria ele mesmo, não apenas como um contraponto à memória, ou avesso à memória, ou uma parte da memória. Aliás, muitas políticas públicas são políticas públicas de esquecimento, esquecimento. políticas de memória, e essas políticas públicas de esquecimento elas acabam engendrando dinâmicas sociais de radicalizações que não são exatamente democráticas, Sim. ou pareçam, né, tem uma fachada e, e o sobrenome de democráticas. Então, é, eu acho que ele é uma contribuição legal também para pensar esse, essa questão, ao trazer essa, é, esse alerta, né, o esquecimento ele é uma categoria, e é. como ele pode ter também os seus abusos. Ele não tem só abusos, ele pode ter também os seus abusos. Eu lembro daquele livro do Harold Vairas, é, Leté, Arte e Crítica do Esquecimento, que ele faz uma grande história cultural do esquecer, né? A partir das... A é, eu li, quando estava no doutorado, por, por indicação do Manuel, né? Manuel Salgado e jamais esquecido manuel fogado o e aí assim foi um livro que me impactou muito porque eu acho que foi, também primeiro me chamou a atenção depois do nietzsche óbvio né sobre também a necessidade de esquecer né? é, que também é uma necessidade humana né esquecer é, mas o problema é que a gente tem para para a vida democrática a gente tem que saber esquecer <risos> O que esquecer, né? O que pode ser esquecido esse tipo de coisa. Enfim. E como, né? O é. quanto? Maravilha. Gente, que maravilha. Estou aqui com muitas coisas e, e já vou, assim, na verdade, pedindo desculpas, porque a gente tem uma série de perguntas no chat, e que eu, eu sinto que o que a, a Ariadna, o que a Olivia e Fernanda fez, Fernanda Carvalho fez uma pergunta bem elaborada, é, tanto o Marcelo quanto a Miriam foram abordando agora nesses comentários, então já, já sinto que foi contemplado, mas queria agradecer aí a pergunta da Fernanda Carvalho, da Olivia, da Ariadne, do Igor e, e da Janaína, e do pessoal que foi fazendo comentários aqui no chat, eu vou ver se quando fizer a gravação eu também encaminho para os professores, ah, os comentários, para a gente pensar, porque às vezes não dá, a gente vai falando aqui e acompanhar o chat fica complicado. Mas, é, o, o que sinto fundamental dessa nossa conversa, tão importante hoje, é realmente começar a, a, a perceber o quanto esse debate é um debate espinhoso. O quanto essas questões necessitam um pouco de calma para que a gente possa ir percebendo as arestas e o que é negociável e também o que é inegociável. É, que eu acho que a grande questão da história pública que se coloca quando se pensa em tempo presente, nessas problematizações do tempo presente, é também a gente não perdeu o inegociável. E eu adoro esse texto, Marcelo, e gosto muito dessas discussões do livro didático que Miriam faz, porque a gente vai colocando mais campo, mais campo de possibilidade mesmo e vai ampliando. Mas, por outro lado, a minha função aqui, talvez o meu pé libertário e anarquista, principalmente hoje, que eu acabei de receber aqui, deixa eu mostrar para todos vocês, que eu estou emocionada eu recebi agora, o Anarquia e Anarquismo, que é um livro que eu estava organizando há muito tempo com um anarquista português, que é o Zé Maria, e com o João da Mata, aqui, do é. Brasil, então já... é lindo. E é um pessoal que lida muito com o inegociável, né? Marcelo, Miriam, e... Então, assim, durante as discussões, por exemplo, sobre as status e esses debates, né, a importância, já que a gente está falando aqui dessas questões do esquecimento, como uma categoria própria, e políticas de memória, e as dimensões de reparação e tudo isso, quando você tem também um movimento social na rua, que seja, mesmo que a gente discuta o calor ou não dos acontecimentos, mas o que aquilo significa, aquilo também é uma história em movimento. E quando aquela história está em movimento e ela é capaz, e está para além, como bem o Marcelo disse, né? Poxa, mas tem toda uma discussão, no caso do, do, do, é, de Bristol, tem toda uma discussão antes, e eu gosto muito dessa reflexão, tudo que vem sendo pensado, tudo que já estava sendo feito, mas aí, de repente, você tem aquele... E não necessariamente diz de uma circularidade do saber e daquele texto que chegou... E aquilo é muito forte. Então, eu gosto também, nesse momento apaixonado da história, que a gente está vivendo tanta desilusão, mas aí o apaixonamento te dá força e movimento para que algumas coisas aconteçam. Então, é, tanto aqui com, com o Marcelo e com a Miriam, e com todos vocês, e com as discussões dos debatedores, eu fico muito à vontade também para dizer isso. O quanto é, é precioso assim, estar... Com, com esses cuidados, com esse compromisso democrático, mas que a gente também pense o que, que nós entendemos por democracia no sentido forte, que não é o que é usado retoricamente como democracia, a força dos movimentos sociais e tudo isso. Né? É, então, acho que a gente está sempre falando a mesma língua. Eu gosto muito, primeiro, assim, eu respeito profundamente o trabalho da Miriam e do Marcelo, não é à toa que a gente está aqui hoje também, é, cada discussão que faço, cada vez que a Miriam tem uma parceria grande com o Rodrigo, e eles estão, lançaram agora o livro História Pública e Ensino de História, o Marcelo, no dossiê que a Miriam e o Rodrigo organizaram o um dossiê da Estudos Históricos, não é, Miriam? Não, qual foi o dossiê que você organizou com o Rodrigo? Da História Hoje. Da História Hoje. É. Da história hoje é um dossiê incrível de história pública e ensino de história. Tem um texto do Marcelo lá também. que São discussões que eu gosto muito porque tem essa característica mesmo de abrir possibilidades. Eu sempre vou, encontro vocês e leio, e tem um campo de possibilidades e de jeitos, né? Essa, isso que a Miriam chama, estava falando dessa memória, da memória justa, do de, dever de memória, junto com o trabalho de memória do Riquet, pensar que é um pouco esse cuidado, esse jeito cuidadoso, minucioso para se fazer as coisas. Então, eu estou muito agradecida pela presença de vocês, geralmente a gente fecha aqui às quatro, então, assim, eu estou muito mesmo querendo conversar mais, e acho que esse formato do debate, da gente retomar os textos, porque... A gente vive também numa aceleração que sempre a gente está produzindo, né? Agora eu estou com três telas aqui abertas, tentando, porque eu compartilho muito dessa escrita colaborativa, bem porque nesse caos eu não, nem consigo escrever, sabe? E a, e a gente tem o amigo que vem, coloca uma ideia, puxa uma questão e chama. Então a gente vai deixando. Eu estou aqui, um dos que está aqui fechado, Miriam, é o, a, a, a entrevista com a Lucília, que a gente tem que fazer a história de vida, que eu estou aqui... <risos> que é uma maravilha, mas é uma muito bom é, a gente está com os amigos faz, fazendo essa chamada, então é um pouco o que eu acredito e que esses, todos esses queridos aqui da pós-graduação em História da UF estão fazendo belíssimamente, quando eles também vão se associando com essa escuta sensível, né, para que possam se associar e buscar essa, esse, essa, essa colaboração, essa outra escrita, que seja mais coletiva, né, que a gente se encontre. Muito lindo saber da, dos encontros que tiveram para a produção desses textos, o quanto as coisas foram revisitadas até chegar no resultado final, uma maravilha, parabéns pelos textos, adorei as apresentações, agradeço todos aí, todas pelos debates e peço desculpas mais uma vez que a gente não vai conseguir responder todas as questões e tudo isso, mas eu acho que eles já fizeram todo esse trânsito para gente, e agradeço demais. É, Miriam, Marcelo, vocês querem falar alguma coisa antes para despedir? Ah, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e de conversar sobre o texto, assim, e até vai, vai ser bom voltar a ele, porque a gente quer dar continuidade a, a, ao texto e tal, está planejado, mas agora que eu vou sair da pós, quer dizer, que eu vou deixar de ser coordenador a partir do dia 31, vai ser um dia memorável para mim por outros motivos. Então for em hein, Marcelo? <risos> é, aí eu vou conseguir retomar os trabalhos junto com o Matheus e com, com o Guilherme. É sempre bom conversar sobre isso, tendo também por referência um outro texto, né? É, esse que Miriam e Matheus escreveram, porque faz com que a nossa cabeça se movimente novamente para dar continuidade ao trabalho. Então, agradeço a oportunidade aí que vocês me deram. Maravilha, muito obrigada, Marcelo. valeu demais. Então, eu digo mesmo, assim, fiquei muito feliz de retornar esses dois textos para isso, é, e de conhecer a turma aqui. É dinâmica, Ju, vou adotá-la, essa coisa de ter comentadores específicos para quem, para os convidados, gostei muito disso nossa dinâmica atual, né? Um remoto emergencial que não é emergencial mais, vai, né? Tem tem boas possibilidades ser vocês e assim não sinta tanto por a gente não responder as questões porque a conversa continua, continua Sim. nas questões de vocês e a gente também vai bater um papo à distância